a gente tá na real. Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto. E aí, pessoal, Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com a tag do Outubro Rosa. A gente viu essa tag no canal do Henry e vamos colocar aqui no box de descrição todas as informações sobre a tag. O Outubro Rosa é uma campanha mundial de prevenção contra o câncer de mama que acontece principalmente entre as mulheres, mas também, em raras exceções, acontece nos homens. A TAG foi criada para reforçar a questão do autoexame e a importância de se ter o diagnóstico no período inicial da doença, que é quando se tem mais chance de cura. A TAG é composta de algumas palavras e cada palavra tem uma descrição que a gente vai relacionar com os livros. A primeira palavra é campanha, um livro que você indica para todos. O livro que eu indico para todos é Hyperbole and a Half, de Ellie Brush, que é um livro de comédia que ela escreveu sobre situações da vida dela. É muito engraçado, recomendo a todas. Ele, é, ele é como uma graphic novel, é, em formato de quadrinhos, misturado com texto. E a partir daí ela vai descrevendo várias situações engraçadas da vida dela e é impossível não rir. Meu livro é Garota Exemplar, que é um dos meus favoritos. Eu acho a narrativa dela muito, muito, muito boa. Sempre tô indicando pra todos. A segunda palavra é PREVENÇÃO, um livro que você previne as pessoas a não ler Essa palavra é um pouquinho polêmica, né? Porque é. já pensou a pessoa indicar um livro a pessoa não ler Mas um livro que eu indico para as pessoas não ler, Não que não lê, Não que elas não devam ler Mas que eu não gostei muito é Os Três, de Sarah Lottes Apesar de eu estar indicando para as pessoas não lerem, eu gostei muito desse livro até um pouco antes do final. Porque ele vai criando muita expectativa e o final não corresponde em nada com o que eu esperava, pelo menos. Então, eu não gostei nada desse livro. Eu realmente não gosto de não indicar também... Mas um livro que eu não gostei muito foi o Doutor de Memórias, acredito que porque eu vi o filme antes e achei o filme muito melhor. Eu achei uma leitura muito rasa e eu não consegui me conectar com os personagens, então não gostei do estilo da narrativa, mas assim, podem ler e cada um quer é gosto, é um negócio, né? Cada um vai, vai dizer aí. Fora essa capa, né, que é pior capa. Pior capa. <risos> A terceira palavra é câncer de mama. Um personagem que devemos ter cuidado. A personagem que eu recomendo a todos que tenham muito cuidado é a Shai, de perfeitos e feios. Ela... vai... Ela não é confiável. A minha personagem... É Alaska, de quem você é Alaska, porque eu acho que ela ludibria bastante as pessoas. Eu não consegui achar um vilão e eu também fiquei com medo de dar algum spoiler, mas eu acho que ela é uma pessoa meio perigosa. A quarta pergunta é Dia Mundial, um livro que todo mundo ama. Um livro que todo mundo ama, que eu escolhi, é Pequena Abelha, de Chris Cleave. Se você não ama é porque você não leu, e se você não leu eu recomendo que leia. É, nunca vi ninguém falar mal desse livro, então é um livro que eu acho que todo mundo ama. O meu foi extraordinário, indiretamente é uma indicação, porque todo mundo tem... precisa ler esse livro e é muito bom. Todo mundo, todo mundo ama, porque a mensagem ainda é muito, muito legal e todo mundo deveria ler. A quinta pergunta é Rosa, um livro com a capa rosa. Eu não tenho nenhum livro rosa na minha estante e um o Nicarol, mas procurando mais achei um que tem alguns detalhes. E é Naomi e Elie, de David Levitan. O Capa Rosa é fique com o seu número, isso fica em é tipo um dos meus queridinhos da vida, porque, sério, além de ter Capa Rosa é muito engraçado e recomendo também. Me de presente. <risos> Próxima pergunta, autoexame. Um livro que você descobriu sozinho. o livro que eu descobri sozinho foi O Sentido de um Fim, de Julian Barnes. Eu tava procurando altos Rolos e Cabas Livres, só que na livraria não tinha, e nenhuma livraria tinha, na verdade. Então eu acabei pegando esse do mesmo autor, e foi um dos melhores livros que eu já li. Recomendo muito. O meu foi O Poder dos Quietos. Eu comprei em algum aeroporto aí da vida. Eu li por cima do que se tratava o livro. Achei a premissa legal e acabei comprando. E é muito boa a leitura dele. Recomendo também. A próxima pergunta é Médico. Um livro que todo mundo deveria ler. O meu livro que todo mundo deveria ler... É A Menina Que Roubava Livros. Foi um dos primeiros livros que eu li completos. Eu li quando eu era muito pequeno e esse livro me emocionou bastante. Eu gosto muito. É o meu livro preferido. Eu vou dar uma live roubada aqui. E ficar extraordinário. Porque eu realmente acho que todo mundo deveria ler e ter contato com a mensagem que ele passa. A próxima pergunta, Luta, um livro difícil de terminar. Polêmicas. Um <risos> livro difícil de terminar da minha instante. Vingança em Paris, de Steve Barry Eu passei mais ou menos um ano e meio pra terminar esse livro Não conseguia passar da mesma página Foi um livro muito difícil de ler Até o momento que eu descobri que faltavam cinco páginas pra terminar E eu acabei de ler, mas ainda assim é o livro mais difícil Aqui eu vou polemizar um pouco Pra mim foi a menina que roubava livros Calma, tem explicação, tem explicação Porque eu comecei a ler esse livro em 2009 uma amiga minha me prestou Lila eu não estava na vibe dele não, não tava, não tava e aí eu encostei, passaram-se quatro anos, três anos mais ou menos e aí um belo dia eu decidi que eu precisava devolver o livro para ela né e aí eu fiz não, eu vou ler dessa vez foi fácil mas, entendeu? Foram muitos anos mas recomendo também, muito boa leitura e é isso aí. A próxima pergunta é, Peito. Um livro que tem um lugar especial no seu coração? Um livro que tem um lugar especial no meu coração é Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Zuzek, o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros. O meu livro é O Caçador de Pipas. Foi uma das minhas primeiras leituras e me marcou muito. E é um livro... Amorzinho. Alguma pergunta é Risco, um livro que você tem medo de ler E o livro que eu tenho medo de ler é a última compra que a gente fez It, a coisa, de Stephen King Primeiro eu tenho medo porque ele é muito grande Segundo eu tenho medo porque ele tem um palhaço tenebroso na capa E é isso aí O meu livro eu não tenho, eu tenho medo de comprá-lo e de lê-lo Porque eu tenho medo de me decepcionar Mas é Sem Esperança, de Colin Hoover Porque eu gostei muito de Um Caso Secreto E eu ainda estou meio com medo de, de me decepcionar com a continuação. Por último, a gente gostaria de indicar seis canais para fazerem também essa tag e divulgar ainda mais a campanha. O primeiro que eu quero indicar é a Kabuki. Também quero indicar a Livraria em Casa, que também está sempre interagindo com a gente. E o pronome interrogativo. Eu vou indicar Vitor Martins, do canal Vitor Martins, Bruna Camargo e Mari Iguz, do Admirável Leitor. Então é isso aí, galera. Se gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Deixa o no vídeo e se inscreva no nosso canal, além de seguir a gente nas redes sociais. E se concorda e se discorda, também comentem pra gente saber aqui, todo mundo conversar e é isso aí.